The moon, do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Essa expressão significa que você está muito feliz, às vezes até com essa ideia de estar nas nuvens, sabe? Nossa, eu estou nas nuvens, estou feliz. Então, ela é usada com essa ideia, com esse sentido. A aplicação numa frase. When he sent me flowers and a note, I was over the moon. Ah, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te pedir para você se lembrar, de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Deixe seu joinha aqui no vídeo, coloque nos comentários